Fala, fala galerinha! E aí, Eu sou Norberto Carol. e esse é mais um Elefante Literário. E hoje a gente veio trazer aqui no último dia de Veda um fechamento, né? um resumo, uma conclusão para tudo isso. Finalmente. Aconteceu. Deu certo, quem diria, né? A gente tava com muito medo de fazer o oferta por motivos de gente é puxado o negócio. Isso que somos dois, né? Isso. A gente divide muita coisa. Muitas vezes o é um pouco sobrecarregado, mas. <risos> Imagina quem faz só os coitados. Quem meu faz só, viu? Parabéns, porque, meu Deus do céu. A gente tinha programado fazer um vídeo respondendo as perguntas, só que não tiveram perguntas, assim. Eles <risos> bem tristes, Flopamos, né? No Lesca Mas a gente queria, na verdade, agradecer todas as pessoas maravilhosas que comentaram gente, inclusive, Era muito... desde já a gente queria se desculpar porque a gente não conseguiu acompanhar, mas a gente vai responder todo mundo, só que a gente tava vindo num certo, né, ritmo, ritmo só que é, é muita coisa, as é se, se perde, né? mas é. as pessoas vão <risos> ser respondidas aos poucos, a gente tá respondendo. É, mas a gente queria agradecer muito, sério, muita gente legal, acabou conhecendo o canal por causa do Veda, acabou troca aí de vivências, okay. <risos> sei lá, Twitter, Facebook, em todas as outras redes que todo mundo acaba trocando essa energia. Eu tô bem... <risos> eu tô aqui só, o quê? <risos> eu tô bem real. É, é, é alegria, gente. Ok. Ok. Falando um pouco da experiência, a gente tá muito mais objetivo. Otimizar as coisas então, é sempre bom. É, exatamente. também então, um desafio pra gente tá 31 dias aí, realmente não foi fácil e também a gente não sabe se a gente vai, né, repetir a dose sempre acontece. <risos> isso de a pessoa fazer o vado e depois falar tipo ah não sei se eu vou fazer de novo, não foi legal mas não tá, não então é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido tá, esse tempo com a gente, porque a gente curtiu fazer, foi bem legal, embora né, seja um pouquinho difícil, a gente vai dando um jeito de fazer. A gente queria aqui deixar um aviso pra quem tá assistindo a gente, pra quem acompanha ou pra quem chegou agora, enfim, a gente vai dar um recesso, nós vamos nos dar férias, mas não são férias longas, né são um tempinho só pra respirar um pouco e daqui a pouco voltar. A gente vai passar mais ou menos duas semanas, tá, num tempo de pausa, que é o tempo que Carol tá, ainda tá viajando, então assim que ela voltar, a gente vai postar vídeo pra vocês, inclusive vídeo de aniversário de um ano do canal, que a gente tá completando dia 13 de setembro, então fiquem ligados que vai ter mais coisa em breve um ano é tempo, viu? Já tô preparando o bolo, agora o bolo vai dar certo não é que nem aquele não, Inclusive, quem não viu, quem tá vendo esse vídeo agora né, primeiro vídeo, dá uma passada pelos vídeos de velha que a gente trouxe muita coisa, acredito eu, né bem diversificado, tem... Sim, foi bacana sim. teve assunto pra todos os gostos aqui então, se você curtiu, não esquece e dá um joinha porque ajuda a gente e muito Se tá conhecendo o canal agora Não se esquece também de se inscrever Pra ficar ligado a tudo que tá acontecendo aqui E também siga a gente em todas as redes sociais Valeu! Valeu! Ai, saudades Ok. <risos> <Eu tô> chorando <risos>